Bem Tudo bem? Muito obrigada. casa é sua. Obrigada. Sua casa, minha casa é sua casa. Dono de um arsenal de boas histórias, PH divide com a gente suas recordações direto do fundo do baú. Olá, estamos começando mais um fundo do baú e hoje o nosso entrevistado é o querido jornalista Paulo Henrique Amorim. Que honra. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada por receber a você. aqui na sua casa, muito mostrar obrigado. as suas recordações para a gente. Algumas, algumas, algumas. Algumas, mas eu sei que são valiosas. Você, bom Paulo, nasceu no Rio de Janeiro. Carioca, nasceu na Glória. Na Glória, hoje é um paulistano criado, praticamente. Não, não nunca, nunca, nunca, jamais. A gente sai do Rio, mas o Rio não sai de você. Eu sou carioca, nascido na Glória, ou seja, perto do centro da cidade, mas eu me criei praticamente... Na periferia do Rio, no, nos subúrbios do Rio, na Zona Norte. Eu morei em Cascadura, morei em Madureira, morei em Guadalupe, morei em Marechal Hermes, morei na Vila Cosme. Nossa, Cosmos. rodou, hein? Mudei, rodei. Eu rodei, conheço, rodei. Eu conheço a perifa do Rio muito bem. Foi lá que. Foi lá que eu aprendi. Foi lá que eu, lá que eu aprendi tudo. Lá que você começou na sua carreira também? Não, a minha relação com o mundo, com a vida, com as pessoas, né? É uma experiência muito rica, sempre estudei em escola pública e essas recordações são é, eternas, ainda né? leves. Sem dúvida. De São Paulo quando? Eu vim para São Paulo em 1967, quando eu saí do Rio para trabalhar na revista que hoje não existe mais chamada Realidade. Uhum. Era uma experiência editorial muito rica, pioneira, e eu fiz parte de um grupo muito desafiador, brilhante, muito talentoso. E de lá eu fui ser o primeiro correspondente da Veja em Nova York. E aí, quando acabou essa temporada em Nova York, eu voltei para cá nos anos 70, no início dos anos São 70. Paulo. E aqui fiquei até 1983, 84, quando voltei para o Rio. Voltei para o Rio, para o Jornal do Brasil, aí fui para a TV Manchete, depois fui para a TV Globo. Na TV Globo no Rio, fui para a TV Globo em Nova York E aí voltei para São Paulo, quando saí da Globo, para fazer a Band. E aí, desde então, eu estou em São Paulo, lá se vão, portanto, em 1997, 17, 3, 20 anos. 20 anos em São Paulo. Em São Paulo, mas eu continuo no Rio. É, continuo. No Rio. Tem sua base lá também, é, vai sempre lá? é. é, é família não, não, ainda tem bastante? Tenho família lá, tenho... As memórias, as recordações, eu chego no Rio de Janeiro, eu vou andando no táxi em direção à Zona Sul, vou olhando para os prédios e ali eu me lembro de tudo, os amigos, É casa, né? Lá é casa. casa, é. casa. Mas é engraçado porque você é um workaholic. Você adora Sim. trabalhar, você é ligado 24 horas por dia. E isso Sim. não tem muito a ver com a fama do carioca, fama, né? Isso tem fama, mais a ver com o paulistano. Essa fama é completamente falsa. É, né? Assim como é completamente falsa, a fama é de que o paulistano só trabalha. Quem Esses disse? Esses são né? estereótipos que não correspondem à verdade. Ah, Paulo, me diz Nem uma o coisa. carioca é vagabundo, nem o, o paulistano é workaholic. Nem todos, Sim, não é possível generalizar ainda claro. mais com tanta gente né é. foi difícil para escolher esses objetos você tem muita recordação você guarda muita coisa hum, eu não sou muito de guardar coisa não eu eu eu, eu, eu selecionei algumas coisas que que estão que assim mais a minha a minha disposição na minha no meu campo visual aí da minha atividade eu trabalho muito em casa uhum. e são recordações que me falam com muito situações muito agradáveis mas eu não sou de guardar cacareco não tá então isso não é coisa que fica guardada na não é uma não, coisa não. que isso tá ali na não... que eu consulto que eu vejo toda hora que os esbarro nelas toda hora que bacana vamos começar vamos, embora. vamos começar você é quem escolhe tá sim você eu pode pegar o que bom já que a gente estava que... falando do rio essa é uma foto de julho de 1978 e da qual eu gosto muito. Está na minha mesa de trabalho. Aqui, a menorzinha é a Maria, minha filha, que é minha filha única, a quem eu trato até hoje de maricota, uhum. embora ela hoje já seja mãe de três filhos. E aqui são minhas sobrinhas queridas, filhas da minha irmã aqui essa aqui é a Bel aqui é a mais velha a Paula e aqui é a Nanda é, a Paula é uma dedicadíssima e eficientíssima funcionária da embaixada do Brasil é, no Uruguai ela fez a carreira no Itamaraty a Bel é uma poetisa magnífica e compositora tem um livro de poemas agora que está no na Amazon eu li na Amazon é um livro de poemas em inglês, elas todas foram, são filhas de diplomata uhum. E a minha irmã foi casada com dois embaixadores, então elas tiveram uma formação Internacional, eh, internacional né? Internacional, falam inglês, falam espanhol muito bem E, e a, a Bel é, é, é, escreve poemas, escreve é, letra de música, tanto em português quanto em inglês E a Nanda é uma professora brilhante, hoje está em Nova York e a caminho de voltar para a terra querida dela, que ela ama, que é Portugal. Hum. E essa foto é muito significativa para mim, porque como elas eram filhas de, é, de diplomata, pouco viviam no Rio e pouco conviviam com a minha filha. E essa é uma foto as que... As únicas primas, é... ah, Bom, é, por é, parte é, de pai, é, as é, únicas primas. É, e então elas essa foto me, me fala muito porque... É um dos poucos encontros que elas tiveram e eu gosto especialmente, especialmente da cara da minha filha que era muito debochada, e é até hoje. A quem será que ela puxou, né? É, muito debochada, fazendo careta e as três tomando sorvete. E o bacana disso tudo é porque isso aqui é a praia de Ipanema. É a praia de Ipanema porque elas iam para a casa da minha outra irmã que ficava em Ipanema. Então elas iam para lá vestiam a roupa de banho e a minha irmã levava, que tirou essa foto, levava elas para tomar banho na praia. Essa foto está em cima da minha mesa de trabalho. Uma bela recordação, deixa eu ver. E a Maria então já te deu três netos? Me deu três netos. O outro, ela minha, minha, minha filha me deu três netos. O mais velho é o Francisco. O, a, a do meio é a Maria Isabel. E essa aqui também está na minha mesa de trabalho. É a, a Maria Isabel com os primeiros passos que ela dá para se alfabetizar. Hum. Outro dia nós nos encontramos para um café da manhã e eu quis saber se ela de fato já estava sabendo escrever. Isso foi há pouco tempo, faz dois fins de semana. E ela me disse aqui uh -huh. do vovô. Do vovô. <risos> é do meio? Aqui em cima, é a do meio, é né, a é do meio. Sim. E aqui em cima tá Fran José. Fran, né, que é, é, é o nome do, do, do, do Francisco, do irmão isso e José, o caçula. Então ela botou Fran José. Grilo, Grilo, é o nome... Que quando o Francisco, a, a Maricota estava grávida do Francisco, a Bebel, por uma certa manifestação de ciúme, apelidou o bebê que estava para nascer de Grilo. Então dizia que era, vem aí o Grilo. Mas o Grilo, na verdade, é o José, o terceiro. É o José, é o terceiro. Ah, tá. Então lá botou aqui, Fran, que Grilo. é o mais velho, José Grilo. De onde é que ela tirou o grilo? O que, sim, que tem de ruim sim, no grilo pra ela pôr o nome sim, do, apelidou, do neném? Apelidou o irmão que estava para ouvir de Grilo. Ah. José Grilo. E aí eu brinco com ela, como é que vai o Zé Grilo? Aí ela hoje já está meio sem graça de ter dado esse apelido. E Queen, Queen que é o sobrenome deles. Porque a minha filha casou com o Frank Queen. Que Chique. é um rapaz. É, não, é um baiano. Jura? É um, baiano, um baiano, filho de americano, A que H. tem o um sobrenome Queen. É. Então, ele, tipo ela. Mac é, Queen. Ah, só, deve Mac, ser é, parente. Não, não é, é. é. Então, eles se chamam é, Francisco Amorim Queen, o que tem um som meio. Hum. É, Maria Isabel Amorim Queen e é, José Amorim Queen. Então, por isso que ela escreveu aqui. Agora, o desenho embaixo, eu não sei bem o que, que é, mas provavelmente ela estava querendo fazer um coração, né? Ou uma joaninha, parece. Uma joaninha. É. Uma, ah, a joaninha dentro do coração. Joaninha dentro do coração, ah, perfeito. É. é. E aí eu achei que ela estava indo muito bem, dei muitos parabéns a ela, e pedi para trazer, porque isso aqui foi a primeira prova que ela me deu de que está se alfabetizando, está sabendo escrever. Na Maria você guarda coisas não? Esse é também bilhetinho, primeiras escritas na não, escola? Não, não, não tem não. essas recordações assim de, tem, de eu infância tenho muitas dela. Muitas fotos, muitas coisas dela, mas uh... presentinhos daqueles do Dia dos Pais, não, né? Aquelas não, coisas, ah, não, tenho, tenho, tenho, tenho, é. tenho, tenho. Tem, tem. Agora, por exemplo... tem coragem de jogar fora não, certas não, coisas, Não, mas eu também não sei onde está. Ô <risos> Paulo, hum. e uh, agora tendo neto homem, né? Você teve a ah. experiência de ter uma filha e agora a experiência de ser avô de dois meninos uh -huh. e uma menina também, porque a relação de avô também é diferente ah, é da, é. da de pai, né? Como é que está sendo esse... É, não preciso... É, é, é, é repisar aqueles lugares comuns, né? mas ser avô é uma experiência magnífica, incomparável. Eles moram em e São Paulo? Eles não? moram, lamentavelmente, eles moram em Piracicaba, tá. porque o, o Frank trabalha em Piracicaba. Ah, mas menos mal, né? É, mas é distante. Né? Eu Sim. gostaria que morasse aqui, aqui do lado. Que viesse lanchar com o vovô. Toda hora. Ah. É. Mas o, eu sou, eu sou é, aquele tipo de avô que tem como objetivo estragar os netos. É uma, a minha tarefa, a minha preocupação é, é, é estragar os meus. Tipo? É tipo dar presente, comida que não pode, fazer o que não pode. Tudo que eles querem fazer e a mãe não deixa, eu faço a questão de fazer. É. Vamos continuar? Bom, essa, aqui, aqui, essa, essa é é aqui é uma... é uma dedicatória, é um autógrafo. É, é uma... É uma... É uma... É uma... É uma, uma... Uma lembrança que eu tenho, que eu penduro também no meu escritório... E é a seguinte, aqui está o Pavarotti A Paolo Caramente Luciano Pavarotti Caro, carino, é italiano É com é, é um carinho, Caramente, né? Caramente, é, é. Carinhosamente. A Paolo, carinhosamente, é. exatamente Eu fui fazer, eu trabalhava no Fantástico Eu fui fazer uma matéria é, O Pavarotti vinha ao Brasil Então por isso que nós tivemos o Vai ser o privilégio ele de, de, de acompanhá-lo. Em e, Nova York? Não, ele estava ele em Los Angeles presidindo o concurso, concurso de canto lírico Luciano Pavarotti. Ah. Uma universidade americana e um milionário lá financiaram um, um, um certame, um concurso, deu, deram o nome a ele e ele era o juiz máximo e tal. Então, nós da, da do Fantástico tivemos a possibilidade, eu estava com o Paulo Zero, o, o nosso magnífico cinegrafista, e, da Sônia e, iluminador, um grande profissional. Sim. E tivemos a oportunidade de passar uma tarde inteira ao lado do Pavarotti assistindo a uma.. A, a, a, a ele arbitrar lá, julgar a, uhum, a competição. Os cantores, né? é. homens e mulheres. E aí depois, então, fizemos uma, uma entrevista. E nessa entrevista ele me ofereceu esse, esse, essa fotografia, esse pôster. E foi muito engraçado porque foi logo depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Ganhou numa final com a Itália. Eu sei que ele era apaixonado por futebol. E eu fui gozar ele. Ah, desculpe, vocês são muito bons tenores e tal, mas em matéria de futebol, lamentavelmente... Ele não gostou da piada, ele disse, não, mas vocês brasileiros precisam mais ganhar a Copa do Mundo do que nós italianos. Tipo, não, ganhou, ganhou, não ganhou, não ganhou. É, é. Desagradável, né? É. Mas o interessante também é que é, foi uma conversa muito assim, simpática. Ele é não. aquela, aquela é, figura é, que a gente ele, tem de bonachão. Não, de... ele era um grande chato. Jura. Grande, chato. Cri-cri. Um mau hálito insuportável. Jura. Ele passava o passava um concurso inteiro é, é, mascando, mastigando é, limão e tomando uma, umas, umas, umas garrafinhas de, de Evian. Água, água e via, água e, via, e aí... Mas chegando limão, tipo rodela de limão, assim? Ele... Ele, não, o limão, o limão partido ao meio, ele chupava o limão, jogava a, a, a, o bagaço, um enfia a casca. Bebia água e viã e cuspia num balde que ficava ao lado dele. E uma coisa meio desagradável. Meio. E, e aí fomos para a entrevista e ele exalava assim, um mau hálito insuportável. Horrível, né, Paulo? Entrevistar é per... um parêntese aqui. Pessoas com malválito é, é terrível, né? É, pois é. Eu tenho uma, é. uma passagem também, mas não vou nem falar, porque é tão chato. Já morreu também, deixa então, de coitadinho. Então, é, o... Um mas, mas foi bacana, porque é, é, e é por isso que eu guardo isso, e tem também e no que meu escritório. O que, que foi o Life with Luciano? Não, isso aqui é o um livro. Ah, é, é o ele, livro ele, dele? É, ele, ele, ele, ele, ele, ele fez um post, ele era marketing puro. Uhum. O Pavarotti era marketing puro, ele fez um post para dar para as pessoas com a capa do livro dele, para você compor. Ah, ok, ok. E aí depois, no lançamento do, do, da excursão Os Três Tenores para o Brasil, eu fui é, é, entrevistado de novo. Ele foi lançar Os Três Tenores para vir ao Brasil, ele, o Carreiras e o... Plácido ah, Domingo Plácido, E de novo eu fui fazer uma matéria com ele Mas aí já em Nova York Recordei aquela entrevista lá, da, da, uhum. lá. E aí eu levei a minha filha A Maria Vamos conhecer o Pavarotti Vamos embora, vamos conhecer o Pavarotti E aí fizemos essa foto Eu, a Maria e o Pavarotti Que faz parte, modestamente Vou fazer o meu merch também Claro Do meu livro O quarto poder sim a última, a última página do meu livro, O Quarto Poder. O último livro, enfim, o livro mais recente seu é O Quarto Poder, Não, né? não. Eu já tenho outro depois desse. Já? já? Qual é o outro? O outro se chama Manual Inútil da Televisão isso e mesmo. Outros Bichos isso. Curiosos. E a última página desse livro, antes dos anexos, é essa foto. Maricota, eu e o Pavarotti. Então eu guardo isso aqui como uma recordação... Não só da minha experiência profissional como jornalista, e com a, a desmistificação desses grandes ídolos. Você né? uhum. entrevistou Porque... essa, essa sua experiência Mick fora, Jagger, Sim, eh, fora Madonna, do país. Uh, a Madonna, outra chata, o Mick Jagger, outro chato. Qual foi a celebridade que você achou mais brilhante, interessante, que justificaria, vamos dizer, essa aura de... de, de... Uhum. Eu vou te falar uma coisa é. uma coisa o Plácido Domingo Plácido Domingo um homem muito inteligente muito culto uh, muito gentil e uh, uma convivência muito agradável Eu fiz uma entrevista com ele uh, no Metropolitan Opera House lá em hum. Nova York ele fazendo o um Loengrin se não me engano e foi uma entrevista adorável adorável uma figura muito, muito, muito simpática. Já o, o, a, Madonna, a Madonna é marketing, ela, ela me recebeu porque ela estava lançando um, livro, um disco, de um CD de músicas latinas, ela tinha acabado de casar com um cubano, hum. foi um fracasso retumbante esse CD, na verdade. Olha, eu que sou fã, nem lembrava disso. É, e, ela, e ela me recebeu como um favor, né?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 E ele? Te mandou embora ou ele... Ignorou? Ele ignorou? Ignorou. Ignorou. não é. faz, plástico, faz O que você gosta mais como jornalista? É, é, é entrevistar são esses encontros? Ou é escrever essas memórias? Eu enfim? tudo. Tudo? TV, Eu apresentar? Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tudo, pode é. tudo. Pode tudo, tudo. E você está agora, quer dizer, além da TV, é o blog, uhum. o Conversa Afiada, que é, é o sucesso. Um eu faço sucesso. vídeo, faço áudio, faço Muito um direcionado para a política ali, o teu nicho é É, é basicamente a política, política né? mas não só, né? Sim. Eu gosto de tudo em jornalismo, eu sou um jornalista é, fanático e muito feliz com a minha escolha. Eu já nasci jornalista, eu me alfabetizei é, desenhando a primeira página dos jornais, meu pai era jornalista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 Paulo, vou te agradecer muitíssimo obrigado foi uma delícia conhecer suas recordações e muito obrigado. E mais gostoso ainda é saber que tem mais na próxima quinta-feira você continua aqui com a gente para acompanhar a segunda parte dessa conversa com Paulo Henrique Amorim no fundo do baú até lá, vamos ver o que ele separou para gente obrigada, não deixa de se inscrever não deixa de curtir o nosso vídeo e compartilha para os seus amigos, para a família para todo mundo que para ouvir aqui, para conferir essas histórias da vida e da carreira do Paulo Henrique até quinta. Então aqui no fundo do baú tem a minha última, última recomendação. Que é isso aqui que eu faço questão. Coitado do chapéu. É um Panamá maravilhoso.